Jornalismo Informação Opinião Humor Opinião para quem tem pressa O Meia Hora está no ar Fabio Lúcio Fabiano Gomes Olá paraí, bola paraibanos, cá estamos nós prontos, preparados, apostos em mais um meia hora, desta vez ao vivo. Desta vez sem edição, como diria a Adriana Bezerra, sem filtro, não é? Né? Uhum. Aqui do meu lado esquerdo, a baixinha mais charmosa oh. da radiofonia e do jornalismo paraibano. Do meu lado esquerdo, o professor Flávio Lúcio, craque em análise política. E o meia hora desta segunda-feira... 7 de janeiro de 2019, ao vivo, e a Cores já está no ar. Eu tenho uma pergunta para começo de conversa. Pois não. Vocês são meninas ou meninos? Aquele está de rosa, eu estou com goiaba, você com bordô, e aí você vai dar aquela resposta que você deu no intervalo? Não, ali eu tava fora do ar. <risos> fora do ar, off é off, né? Okay, segundo off. você só quem só é menina aqui na mesa, só quem está de menina aqui na mesa sou eu, né? Puta de Não, rosa, eu né? Tá de rosa. As as do... Professor, as as de vamos começar com os destaques, os principais destaques do dia. João Azevedo reuniu a bancada para discutir a eleição do segundo biênio na Assembleia e divergência voltou a causar polêmica. Nesse segundo bienio, Luciano Cartacho começa a sinalizar para a reforma de secretariado, que é normal, e diz estar disposto, preparado, afiado, para fazer um trabalho permanente junto à oposição da Paraíba. Joaquim Levi. Assume de novo. o... De Isso. volta. Joaquim Levi assume o comando do Banco Nacional de Desenvolvimento e promete transparência e combate às distorções. E, segundo a coluna Radar da Veja, de uns jornalistas mais bem informados, que é o Maurício, sabe quem está para pegar o beco? Sabe quem é que vai cair no governo Bolsonaro? O primeiro, adivinha aí. Já? Já. já. Eu tô, tô sabendo. Eu só não acredito... Damaris Alves está na corda bamba, segundo o Maurício, da coluna Radar. Eu, eu, eu só não entendo por quê, porque Damaris é assim. É, é a figura... Que verbaliza... Que até agora melhor expressou o que é o governo que é o Bolsonaro. Bolsonaro, né? Bolsonaro gente, tem tudo a Que ver. até agora não tem nenhuma, nenhuma proposta. O governo teve um tempão pra, pra, na transição, né? Então já deveria, mesmo no discurso de posse, o Bolsonaro já deveria ter Não, e mais, adiantado algumas. Até, vou te falar uma coisa, mesmo com alucinações e pé de goiaba e meninas vestem rosa, meninos vestem azul, eu fiquei muito mais chocada hoje com as declarações do novo coordenador do Enem, o Murilo Rezende, ele que acredita que a terra é plana. Né? Não tem roubo, não tem foto de, de NASA, não tem ga... testemunho de Gagari. Não tem... Ninguém o convence de que a Terra não seja plana. E hoje ele, ele defendeu que o transgênero é uma doença mental de alcance mundial. Né? E que aí até fez, fez um abriu um parênteses, fez, não, é, não é nem nada contra os travetos. Ele usa essa expressão. Mas é que tem muito fila da puta no Brasil que quer que a gente acredite que Pablo Vittar é uma garota e achar normal que rapazinhos de quatro anos sejam castrados. Eu confesso a vocês que eu nunca ouvi falar que no Brasil houvesse castração de garotinhos, né? E também eu acho que nem Pablo Vittar nunca se vendeu como um garota. Mas enfim, perto de, do, de, disso, Damaris, meu Deus do céu, é... É muda. Mas, mas vamos aqui aos, aos assuntos que, que nós vamos pautar o dia. A minha primeira pergunta a vocês que são especialistas, eu sou pitaqueiro, é sobre essa relação que, na minha opinião, é desnecessária, essa discussão, essa briga entre o... Governador João Azevedo e os deputados da Assembleia Legislativa da Paraíba para fazer em um só dia a eleição do segundo bienio. Ora, se eu tenho total confiança na minha bancada, se desde Ricardo Marcelo para cá deu certo, com Gervásio, com Galdino, Galdino que vai ter novamente um mandato, e há uma insistência, um desgaste político em um início de um governo que não necessitaria, pelo menos é, é a minha opinião. Olha, eu também sou pitaqueira. Acho que o um único especialista que estuda realmente é, a mecânica né, da política é o professor. É, vamos colocar os pingos nos is. João quer cida, é né? E Ricardo, é, o grandão, Ricardo Barbosa que quer garantir a vaga dele do próximo biênio e o governo quer esperar um pouquinho. É isso. Se o governo, se João Azevedo for um pouquinho parecido com o sou dele, não deveria dar Cida? É, agora eu acho que SIDA, é, eu acho que precisa dizer duas, duas dinâmicas aí que são, que o governo precisa entender. É obviamente que talvez essa postura de João Azevedo já, ele já tem incorporado essa, esse... Isso que, que Ricardo criticou no PT, e essa crítica recorrente, que ele se refere a hegemonismo do PT, talvez nós tenhamos uma versão paraibana só que no PSB, ou pelo menos no núcleo ricardista mais próximo, e que claro que sem a, a, a atuação do, do governador João Azevedo, isso não, não, não, não iria à frente. Então, eu acredito que é, há um, um, um, um, o que existe hoje, na, essa reação que existe na bancada governista, já tem a ver exatamente com, com para evitar que a bancada seja totalmente submetida aos interesses do governo. Então, eu acredito que é, dificilmente João Azevedo vai conseguir emplacar SIDA, é, principalmente no, no, segundo, no segundo bienio, né, porque... Primeiro, porque Cida é uma recém chegar, é recém-convertida, é, inclusive ao ricardismo. Na verdade, Lita, na, Cida... na verdade, na história da Casa de Deputados Pessoa, nenhum deputado de primeiro mandato nunca conseguiu presidir a Assembleia. Em toda a história. Estou falando de história. Eu não sei, mas eu acho que Gilvan Freire, quando ele presidiu. Não, a Assembleia... Gilvan já, já era segundo. Já era o segundo Foi mandato. no governo de Ronaldo, em 90. Foi, eu acho que e Gilvan foi eleito em... Em 86 em... ele assumiu. Não, Gilvan acho que foi eleito em 90. Mas, bom, mas isso aí não... não eu acho que isso que você, inclusive, coloca é, tem a ver também com, com essa trajetória. Que é, me parece que existe aí um, um, um embate, primeiro, porque para os, os deputados resguardarem a sua própria autonomia na escolha do presidente da, da, da Assembleia. E, segundo, eu acredito que também tem a ver um esforço de... É evitar que essa hegemonia do, do, do ricardismo se estabeleça da maneira como eles querem que se estabeleça. Deixa eu só pedir aqui uma pausa a vocês. Lembrar que nós estamos em todas as plataformas ao vivo. No YouTube, tá? /fonte83. No meu Facebook pessoal, que é arroba Fabiano, perdão, arroba não www.facebook.com PB somos 57 agora nos assistindo pelo facebook 95 pelo youtube mais uma porrada pelo Fonte 83 que também transmite ao vivo o nosso programa deixa eu mandar aqui alguns abraços tem muita gente interagindo e o ao vivo tem isso como não é gravado tem que mandar alô, professor, não tem o que fazer. É, muitas bênçãos de Deus na tua vida, Fabiana Elizabeth. Obrigado, Elizabeth. É de Santos. Que bom, meu irmão. Obrigado. Solange, obrigado, Solange. Um abraço para você. E Tico, Dora Souza, parabéns pelo programa. Tá adorando o programa. Vocês vão comentando aqui. Aos poucos, nós vamos aqui conversando. Deixa eu ver aqui no nosso... Rapaz, eu fui falar do Instagram, já foi para 165 online no Instagram, tá? Ah, te dá meu endereço? 212, 226, arroba Fabiano Gomes PB, 235. É, é, Marcelo, Zélia, Luciano, lá em São José dos Ramos. Tatiana, obrigado. É, mande beijos para Glicélia, Glicênia de Mandacaru. Cristiane Perpétua, minha irmã Fabiana, Riana Amorim, já somos 311 aqui online no Instagram. 312 está subindo. Vamos lá que o clima está esquentando. Olha, pessoal, 314 já só, só no Instagram, viu? Está começando, né? É. Tem é... programa de raio não não tem dessa de ouvindo aqui na Paraíba. Voltando à Assembleia e a, essa dinâmica do, do governo. É um governador novo. Né? A gente é, passamos oito anos na companhia de Ricardo, antes disso na prefeitura. Ele é uma pessoa de muita guerra. Né? Ele quando ele bota um objetivo na cabeça, sai da frente, porque. E, e todo mundo entendeu isso muito rapidamente, preferia nem comprar a briga com ele. Então, se Ricardo quisesse interferir, ele interferia mesmo e dava o resultado que ele queria. Essa bancada não está testando, João Azevedo, a a capacidade dele de comprar as brigas de dizer olha é assim que eu quero e pronto porque assim autonomia na assembleia vamos combinar é coisa para inglês ver né sempre deu que o palácio não ah, tá não. Você, olha não Rica... de Ricardo para cá não não mas isso é uma questão você de terra, tá esquecendo né? de uma pessoa aí do Ricardo Marcelo isso, isso aí, Ricardo com ele comeu é ma... o Não, pão o é... pão que o diabo amassou o é é, Ricardo ali estava esquentando as turbinas depois de Ricardo Marcelo e depois Marcelo, Maranhão com... ali... depois que Maranhão assumiu depois da caçação do caço o Arthur foi pior ainda. Foi. Né? Não, mas assim, olha, é tanto que ela arrumou depois... uma vaga para o na no, no, no Tribunal de Contas, né? Depois de Ricardo Marcelo, o Ricardo, o Ricardo Coutinho nunca mas mais eu acho errou, que tem, nunca mais tem, perdeu. Aí tem o um problema com o João, eu acredito que primeiro, porque eu acho que o João é um grande desafio do João vai ser na política, né? Porque a rigor, no governo, em certo sentido, já tem uma máquina funcionando, já tem programas em desenvolvimento e tal. Agora, é, João vai ser testado na sua capacidade de enfrentar essas tensões. Que Ricardo teve um sangue frio, principalmente no primeiro governo, no segundo foi... Já foi Não, no, no, no segundo, ninguém nem né? ousava mais contrariar. Exato. No primeiro, o Ricardo que... chegou a ficar com seis deputados na, na base parlamentar dele e ele quase é caçado. Não foi porque Castro já já se, já se achava sentado na cadeira de governador e, e resolveu não criar, comprar aquela briga para desaprovar é as contas de Ricardo. Mas se a oposição naquele momento incluir, inclusive o PT na oposição naquele momento, é, é, teria desaprovado as contas de Ricardo, como era a intenção de alguns deputados. Então João, é, ele, o, o problema é o seguinte: é que Ricardo, com Ricardo, nunca houve esse movimento. Nunca houve esse movimento é por isso que de... eu acho que João Azevedo está sendo testado. Não é? Porque, veja, você vê, se a intenção, se a proposta é mesmo a candidatura de Sida para o, o, o, a presidência da Assembleia no segundo biênio, aí já tem uma, uma interferência que vai além da cobrança de pôr é, uma, uma, um, uma adesão ao governo sem nenhum tipo de questionamento. Eu acho que aí já, já tem muita gente na fila, inclusive Buba Germano, por exemplo. Eu só estou falando de um mais próximo, de Ricardo. E, mas Cida já é uma novidade muito além do que a gente pode esperar. Né? E aí, peitar isso... E aí, veja, aquela... Daí porque eu acho que isso já estava se apresentando antes. Nós aqui é não tínhamos conhecimento. Essa ideia de, de, de Cida ser o nome para o segundo biênio, porque tudo está o que está em disputa é exatamente nesse esse essa esse passo, né? Porque normalmente quem quem preside a assembleia no segundo biênio é candidato a deputado federal, né? Foi assim com o Jair Vazinho, foi assim com o Gilvan Freire, foi assim tantos outros Só que presidiram a assembleia. O, o único que quebrou esse rito foi Ricardo Marcelo, que porque foi não teve ousadia para isso, isso né? Não, não, a quisesse, não, não se achava com peso suficiente para, para, para levar à frente isso. Eu acho que, que vai ser esse o grande desafio, como eu disse, João Azevedo, porque é, eu acho que ele não tem ainda as qualificações. Ele vai aprender, obviamente. Ricardo não, Ricardo, quando foi governador, já tinha uma trajetória de, desde vereador. Né? Então tinha já anos na política. Ou seja, e, e, Ricardo, e de Ricardo prefeito sa... também. A experiência tinha, de prefeito foi experiência... decisiva para ele. Não, e Ricardo sempre foi de enfrentamento. Isso. Né? Sempre foi um cara que não teve problema com enfrentamento. Agora. Quem está aconselhando João Azevedo... Seja Ricardo... Seja o Papa... Está aconselhando errado... Se ele estivesse brigando... Para fazer o segundo bienio... Porque era alguém contra ele... Alguém da oposição... Mas não quem está... Quem está querendo... Fazer... A segunda mesa... São três aliados... Que inclusive tem um pacto... É... Ricardo Barbosa... Tião Gomes ou Banco Mendes. Então, todos os três são aliados, já provaram que são aliados de Ricardo, de João. Não tem necessidade de, de, disso, dessa, dessa intriga besta. Agora tem uma questão que você coloca. Essa, essa, talvez o erro maior seja se o governo perde esse embate, esse primeiro embate, decisivo embate estratégico, aí... Cria uma, uma possibilidade de novos questionamentos. Né? Eu não diria nem de, de ruptura, nem de possibilidade de, de mais, ao peso da Assembleia, e aí, aí, é que, aí é que vai ser decisivo nas negociações futuras com o governo. né? Então, a fatura que Ricardo deixou de. que os, que os deputados cobravam de Ricardo e Reca, Ricardo deixou de pagar, nomeações, isso, uma série de questões, exatamente. isso pode voltar à pauta no momento em que o governo se sinta. Enfrente, que o governo enfrente e seja derrotado no embate importante começa porque o caminho está aberto para uma derrota de João Azevedo, que é a desaprovação da, da proposta de, de voto aberto que é, que a Assembleia derrotou né vamos lá vamos falar de outro assunto é, lembrando pode até ser, que... só para encerrar pode ter, ter realmente ser um uma briga uma briga van agora já que ele comprou ele realmente vai ter que ganhar ou, de fato, vai ter que pagar essas faturas atrasadas todas. Oh. E sobre Ricardo Coutinho, outra coisa, eu, eu sempre lembro, quando eu penso em como o Ricardo enfrentou essas quedas de braço, eu imagino aquela, aquele desafio, que um fica na ponta, o outro no outro no carro e diz assim, quem, vamos acelerar, quem tiver coragem vai até o último instante. No primeiro governo, houve gente lá do outra ponta dizendo, eu vou acelerar. No segundo, já ninguém quis comprar essa aposta, né? Somos. Quatro... Como é que João vai reagir? Vamos mandar um abraço para a turma do Instagram. Nós somos 450 agora online no Instagram. Abraçar cada um de vocês. O nosso forte agradecimento. Tá certo? O nosso forte, forte, de verdade agradecimento. 469 agora. É, vamos para o tema número dois, que é reforma do governo. Luciano Cartacho. Mas não é só para colocar para dentro quem foi para campanha, né? Não, tem, tem, tem, tem, tem novidades aí. E é? Tem novidades aí. Eu pensei que era só a volta de Zé, de Diogo, de, de, de Diego. O povo que foi para campanha é que precisa voltar para a administração, né? Não, não? Como é? O povo que foi para campanha, meu amigo. Certo, mas aí tem que trazer alguns aliados também para... O guarda-chuva Por exemplo, ele Convidou O ex-presidente da Câmara de João Pessoa Marcos Vinícius Marcos Vinícius para a Secretaria De Comunicação Que o competente Josival Pereira Comanda E Marcos é Vinícius disse que não Queria Que não aceitava A Secretaria de Comunicação Aí você tem que colocar Diego Tavares em um cargo de muito prestígio, porque Diego cresceu eleitoralmente quando venceu a eleição com Daniela Ribeiro. E Mas tem Zena de... Ser... É, pode ser atribuir a ele essa. Ah. Pelo menos aqui em João Pessoa sim. É, não sei. Aqui em João Pessoa, aqui em João Pessoa, por bem e por mal foi ele. Por, exemplo, por mal de Cássio e por bem de Daniela. Ah, não sei, João Pessoa, Vitalzinho, por exemplo, ganhou em João Pessoa em 2010, né? Derrotou Cássio aqui, derrotou... Com um apoio de Ricardo, né? É. É... Zened. Qual é a principal, no ponto de vista de vocês, ação ou reforma que Cartaxo tem que fazer no governo? Não, Qual o ponto que... crucial? Não, o que está errado. Ó, oh, Cartaxo, aqui está errado, você tem que mudar aqui. Na sua opinião. Olha, a impressão que passa, assim, realmente, eu vou voltar à frustração que os pessoenses tiveram quando o Cartacho recua da decisão de concorrer, porque me parece que era a hora dele de fazer isso, de dar esse passo adiante. Então, acho que todo o time, politicamente, todo o time de Cartacho se retraiu e se ressentiu desse recuo dele. Administrativamente, eu, como pessoense moradora da cidade, juro a vocês, eu não vejo. Eu acho que Cartacho não erra, sabe? Ele tem uma, ampliou creches, deu uma qualidade muito boa, é, a rede de UPAs, a, interviu em, em, em gargalos históricos da cidade, como a Lagoa, está lá intervindo na barreira do Cabo Branco. Administrativamente, eu acho que, que Cartacho faz uma administração que, não, que tem pouco erro, que faz a cidade girar, funcionar, tá tudo em ordem. Eu acho que a única coisa, realmente, a desvantagem que ele está levando, eu acho que até reflete nas pesquisas, é justamente porque ele teve esse recuo e todo mundo tinha a expectativa de que Cartacho ia dar esse passo adiante e ia chegar ao Palácio da Redenção. Bom, eu acho que a, a gestão de Cartacho, a, a pesquisa que nós comentamos na semana passada, um pouco é, disso... Dessa, dessa condição de uma, de uma administração que é, estabelece, assim, ele não é uma, uma administração... Como foi, por exemplo, avaliada, e até hoje, é do ex-governador Ricardo Coutinho, até mesmo de Cícero Lucena, né? Acho que Cícero... No primeiro mandato no primeiro teve, mandato, um, teve mandato, Marcos, teve, né? Teve, teve uma, uma, um, um plano exclusivamente da avaliação, é, mas é, né? Mas Cartacho tem muita coisa para mostrar. É, exatamente. Tem isso para mostrar. É, mas, ao mesmo tempo... é um Então, é um, você está é um... chamando o Josual Pereira de incompetente. Se tem muita coisa para mostrar, Ai, não mostrou. tem mostrado. Não, mostrou. Como é que mostrou se o irmão dele foi lapiado em João Pessoa na eleição para governador? Não. Adriana. Não, não, Adriana, é, não, não foi porque ele não, não, foi, serviço, por isso, né? não foi. Não foi porque ele não acho que seja automático essa, essa, essa Chica... exigência de ele. Se tem feito uma, uma. Porque a eleição era para governador. Chica... A, não, a eleição era para né? governador. Da mesma, maneira tá... que, então... da mesma maneira que Cartacho derrotou, segundo ele, duas vezes Ricardo. Lucélio, eu vou te dizer uma, uma coisa. Lucélio não tinha chance aqui, sabe por quê? Porque ninguém, nenhum grupo político hum. ia conceber que ter uhum. um irmão na prefeitura de João Pessoa ou outro irmão no Palácio do Governo, sabe por quê? Porque precisa ter duas portas para bater. Ninguém ia ficar refém de uma família só. E depois a administração é isso. de Ricardo... É Lucélio nunca teve chance de levar essa eleição, nunca teve, porque ninguém ia deixar. Os organismos políticos não iam deixar, não iam se colocar todos nas mãos, dos cartazes. Deixa eu trazer um so assunto aqui. Tipo, se correr o bicho que, pega, que, se, que, corre, que, se ficar o bicho come. Que na minha opinião foi uma verdadeira é... assim, eu, eu, eu discordo muito quando você faz média com algo que quer mostrar para opinião pública que é paladina que é nova que é isso que é aquilo. Hoje a deputada Daniela Ribeiro, ou, perdão, a senadora Daniela Eleita. Ribeiro, se recusou a receber do Senado uma merreca que o Senado dá Quanto aos é? eleitos. Qual é o valor, você sabe? Para a dessa merreca? não chega nem a 17 mil reais. Você acha que é uma merreca? Não, para. Eu vou chegar lá. Para mudança dos senhores senadores, ela recusou-se a receber. Então, eu sugiro à deputada Daniela Ribeiro, já que ela está com esse espírito republicano, que ela abra mão do auxílio moradia, que esse sim é mensal. Esse é uma vez na vida, viu? Auxílio moradia. Isso para deputado que não tenha é, apartamento funcional, né? Não. Porque até... o deputado que tem apartamento... O senador, no caso, né? No caso dela, que não tem apartamento... É apartamento funcional ele pode pedir à câmara é, o senado o senado no caso a, a, a o, o... Mas todos têm não não, não só quem, quem tem quem... é quem não tem quem... a, a o é, apartamento eu, funcional eu, eu, eu, eu errei na minha colocação mas eu quero falar o seguinte por exemplo auxílio paletó. É, vamos lá coisas que todo mês Gente, agora eles agora, podem, agora Fabiana. eles podem até eles podem pedir ressarcimento da Fabiana eu eu, eu, eu e acho eu acho que, eu acho que ela que ela que se Daniela, Daniela anunciou isso, bom, né, vai, vai ser feito. Eu acho que nós temos que saudar essa atitude, ao invés de... porque eu vi até um, um blogueiro conhecido aqui... Falando isso também, com essa porção de... Não, de... Eu, eu acho... Uma... Eu, eu acho, acho que a sim. gente, a gente não acho. pode... Tudo agora que, eu que é... Eu acho uma baita hipocrisia. Eu não acho, não. Eu acho o seguinte, é, é um absurdo, é que, um, é que, por exemplo, eu já dei esse exemplo aqui, eu vou repetir. Um, um servidor público, qualquer que seja ele, digamos que eu passe num concurso para Manaus ou lá para o interior da Amazônia. Vai por conta eu vou própria. assumir, eu tenho que pagar minha passagem, eu tenho que comprar meus, meus móveis, eu tenho que me estabelecer por conta própria. Um deputado, um senador, ele já ganha o suficiente para atender a essas necessidades. Não isso, isso deve valer para o deputado, que é senador, para os parlamentares, mas também para tudo. Porque no Brasil, esses, esses grupos se assenhoriaram, capturaram o Estado de tal maneira agora que tudo isso passou... E contestar isso passou a ser errado agora. O cara... Um deputado... Antes era o seguinte, o PT era muito... Na esquerda, gostava muito de fazer isso. Por isso que o PT ali nos anos 80, principalmente início dos anos 90, foi um partido que se associou muito a essa imagem né de, de recusar aumento quando era dado aumento das câmaras vereadores no, no, no deputado. E, e, e depois passou a ser o lugar comum, o PT se incorporou e todos esses privilégios que os deputados têm, que no parlamento existem, ele passou a ter isso como, como normal, Não né? é normal, incorporou essa prática. Mas então, que eu acho o que... judiciário também. Claro, porque todo, todo, todo mundo moradia. se vê agora... O Sérgio Moro chega lá no Roda Viva e diz que incorporou... O, o auxílio moradia, porque há muito tempo o judiciário precisava de um reajuste. Ou seja, ele acabou, na verdade, o juiz, acabou, então, o juiz acabou, admitiu um crime, Mas né? É? Porque você, você não pode fazer uma incorporação, porque não tem reajuste, de um benefício que ele não precisava, já que ele tinha imóvel próprio em Curitiba. Então, assim, o que é realmente é, absurdo é que a sociedade brasileira aceite, top ano após ano, pagar essa e conta. Daniela... Mas eu, eu entendo... O que o Fabiano quis dizer? E ela cai ou não cai? Não, vamos, vamos não, terminar. Deixa eu terminar só isso aqui. Termine. Olha só. Eu entendo o que você quis dizer. Porque a Boca Miúda se contou que Agnaldo Ribeiro tinha trocentos prefeitos nessa Paraíba e fez a irmã dela senador, dele senadora por isso. Que no mínimo, no mínimo, ele usou de tráfico de influência. Para formalizar tantos convênios na área de saúde com tantos prefeitos e conseguir colocar esse povo todo no bolso e fazer a, a irmã senadora. Essas pessoas que dizem, como o próprio Pedro Cunha Lima também, que fala, ah, eu renunciei a isso, eu renunciei a aquilo, assim, pessoal, é, é vive do Estado o tempo todo. Um dia o senador Cássio Cunha Lima virou para mim e falou assim: Olha, você é esquerdista e acha que o Estado tem que ser inchado. Eu não, eu, eu quero um Estado mínimo. Esse é o cara que fez uma homenagem para o pai dele, numa churrascarinha em Brasília, e apresentou ao Senado uma conta de 20 mil reais. Quem? De Cássio Cunha Lima. Então, está mínimo para quem? Para mim, né? Para Dona Maria, para seu Zé, para é, a maioria dos brasileiros. Aí, aí porque é, a porque ele, verdade... ele é filho de Cássio, ele não precisa ser Cássio. Não, eu estou falando de Cássio, que virou para mim... Mas foi aquela homenagem que ele e fez ao Ronaldo. A Ronaldo, ah, Ronaldo e... sei. pois é. Então, então, ele virou para mim e disse que ele era China. neoliberal e defendia Estado mínimo. Mas olha que o Estado mínimo que, o, que os Cássios, as Danielas, os Pedros e etc, etc. defendem, é para gente. Não para eles, porque eles apresentam a conta do almoço, da moradia, do paletó, da passagem, mas vamos, do vamos transporte, pra, do motorista, da de... gasolina. O que eu, eu, eu, eu Olha, não, eu não gosto, nem tolero mais ouvir falar, do, ah, eu renunciei isso ou aquilo. Eu acho que é o povo brasileiro que tem que renunciar porque... Sim, ao pagamento dessa mas é conta. Que, quando, a gente, quando a gente tem uma atitude como essa de Daniela, que... Coloquem em debate, porque nós, me, estamos, nós estamos ela discutindo. Ela só me aqui. lembra Cazuza, professor. Ah. As ideias não correspondem Pronto. aos fatos. Não, mas aí. Não aí, correspondem. Vamos fazer o, o seguinte: histórico você... vamos, vamos Pepe, fazer o histórico do PP, da família PP, não, não corresponde aos fatos. Fato. Vamos agora o, é o seguinte. O que foi? O seguinte: ah. você está tomando uma posição. E uma decisão de, a, de Daniele parabenizando. Não, não, tô, nós estamos discutindo o quê? É essa questão. Pega nós estamos discutindo o Pegue os quatro anos dela de deputada estadual e veja se ela liberou, se ela devolveu alguma coisa. A, a VIAP. Mas agora, Fabiano, ela. Se ela devolveu o 14 salário. Não. Se tô... ela devolveu o carro que andava da Assembleia. É isso. Daniela não nasceu hoje. Eu sei. Daniela mas, nasceu mas, mas, lá atrás como vereadora de isso, Ao fazer isso, Fabiano, o que, o, qual, é, qual é o grande resultado da ação de Daniela? Despertar, colocar um debate. Nós estamos discutindo essas questões aqui e eu, eu nesse aspecto, eu não vou. Por, senão é o seguinte, é, todo deputado, qualquer deputado, qualquer senador que se coloque contra os privilégios que existem, são muitos do Parlamento Brasileiro, que consome bilhões é, de recursos públicos por ano, quando um deputado ou um senador se coloca contra e se, e se insurge contra isso, isso vai qual, qual a consequência que é com, bastante comum na, no, no Parlamento Brasileiro desse corporativismo que, que é resultado dessa captura que essa turma tem no, no judiciário, no, no, entre, os, entre os deputados. Né? É, quando acontece isso, a nossa atitude aqui vai ser qual? Vai ser de dizer não, isso é demagogia, porque senão boa, nós não. temos que elogiar o que é correto, estimular na, na política as atitudes corretas e não seja, combater é... seja, a partir de uma ela... visão do politicamente é correto re... que é mais ou menos o que o ou governo seja, Bolsonaro é... faz agora, Ou seja, que é... Bolsonaro é o seguinte o inimigo dele é o politicamente correto, então toda atitude que, que defenda o interesse público, por exemplo, é demagogia então isso precisa isso é, é politicamente correto e nós temos agora que, Ou seja, nos que colocar ela, contra que, essa atitude que Daniela a hipocrisia, tome, que é hipocrisia que a tome palavra da moda tome né? mais, mais providências como essa, sim, e não só claro. Daniela, também... É óbvio também... que não pode ficar restrita aí nesse Mas caso. Mas esse oh, assunto encerra deixa, deixa... o Cazuza de novo. É. As ideias dela não correspondem Isso é, isso é o que fatos. nós vamos ver. Oh, porque vou... claro que se, se isso não se não se estende a outras atitudes, aí sim, nós vamos criticar. Mas quando essa, quando essa questão aparecer, nesse momento eu acho que não cabe, vou... a não ser o elogio, à atitude da deputada. Eu, vou... eu vou encerrar o programa de hoje. Nós já zeramos, oh, já gente, passamos já? o momento. É, nós somos agora no Instagram... 450 De pessoas ao vivo. Liga, Diga, minha filha. Arroba Adriana Jornalista. Oh, arroba. arroba Adriana Jornalista. Por favor, me sigam. E o, o blog é www.adrianabezerra.com.br Suas redes sociais, professor? É... Flávio... <risos> <risos> A pode procurar lá, Flávio Lúcio Vieira. No, Deixa no, eu dar o site, no... então. O blog www.leiaflaviolucio.com Ponto br. É, e tem o Instagram, tem é, Facebook primeiro, também, o Facebook também. Primeiro, terminar o programa de hoje fazendo uma homenagem a uma das mais queridas jornalistas que esse Estado já teve. Não é? A querida, educada, fina. Fechei aqui na Adriana por enquanto, tá? Mas não sou eu, não, porque Educa... eu Não, sou não fina. educada, fina gente da melhor qualidade, ah, mas que foi notícia esse final de semana inteiro, porque o Diário Oficial da União, não, do Estado, do Estado, perdão, trouxe a nomeação de Nelma Figueireda para uma das secretarias do governo do Estado. Claro que foi um erro de não só de digitação, mas de planilha, não, digitação não deve ter sido. Ninguém digita Isso, o Isso, é de, de planilha, né? Dos o documento cargos. Porque é inclui. O interessante é que Neuma estava fora do governo, né? Eu acho que não. Sim, estava sim. Nelma estava na. Ela estava por CBN, da doença, né? né? Mas não, ela não, trabalhava não, não, na CBN não, não, não. até. Nelma, durante ela. muitos anos, foi assessora do Detran. Nelma, nós aqui debaixo é, continuamos rezando por você, mas como diria um amigo meu. Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Eu liguei para o secretário Luiz Torres ontem, no domingo, e disse... Para o Alves. Eita, governo difícil. Trata quem morreu bem e quem está vivo trata mal. Ele não se aguentou de rir, não. Eu contei essa história. Eduardo Carlos, ele quase... Foi uma risada assim em cinco minutos. Esse governo não tem jeito. Trata quem morreu bem e quem está vivo mal. Brincadeira. Morra, Fabiano. Brincadeira, morra. óbvio. E foi bom esse fato até porque às vezes é o seguinte, as pessoas morrem. E como um sopro, as pessoas esquecem definitivamente. Hum. Esse fato trouxe novamente a, a, a nós a alegria de lembrarmos de Nelma, né? O fato ah, de lembrarmos de Nelma. de Nelma Figueiredo. Como eu vejo pouca gente, por exemplo, lembrar de Antônio Hino. Né? Antônio Verdade. Hino, que foi uma referência na televisão paraibana. Eu não vi ninguém noticiar sequer a missa de um, de um mês de mortinho. A missa de sétimo dia de Antônio Ela é, fez uma bela homenagem, Não, ao quando dia do morreu. Do Rio, é. Passou a morte e as pessoas. Literalmente Você não vai me perguntar de Damares, não? Vai esquecer, esqueceu de Damares, já foi? Estamos com 400, 503, passou dos 500, vamos falar dela então? Passou vamos. dos 500, vamos falar dela? Vamos falar dela, passou Eu dos 510 dela. pessoas agora ao vivo no Instagram, arroba FabianoGomesPB. Rapaz, ela vai cair ou não vai? Não, por quê? Porque ela disse aquilo. Mas, meu Deus do céu, se for pra cair por conta disso... Eu acho que o primeiro a cair deveria ser Bolsonaro, não, porque ele também abre a boca, diz coisas horripilantes, os filhos dele, os filhos dele você passaram o um final de semana brigando queria, com o um youtuber, porque o pau é pequeno, porque você é corno, porque você... Quem não... Quem foi isso? Os filhos de Bolsonaro. Com quem? Foi com o eu... um PC Siqueira eu e o ex-namorada que disse... Você... você <risos> que... <risos> praga, tá um cafezinho, Praga, traga. Você queria que Bolsonaro renunciasse e o general assumisse? Não, eu não queria que tivesse Ei, acontecido nada disso. O tal do Bolsonaro é gênio. Vou botar um vice aqui. Que e ninguém na, vai querer. E na hora de falar impeachment, <risos> acaba a ave Maria, deixa o doido. Porque o general é fumo. É, ela é, é gênio. Lógica, é, ele, lógica. Ele é ele é lógico. Ele é genial. E tudo, rapaz, parece que o negócio aqui melhorou mesmo. Não saiu mais dos... 541 foi aumentando. Acho que é a hora, né? continuar falando aqui, acho que... 543, <risos> você acha que ela cai? Ah, eu não tenho porquê. Rapaz, o, Ma, o Maurício, pode vir pra cá, vem pra, pra, não, pra não, cá, se for pra tá cair, microfone, tá? Se for pra cair, é de bola, é Peraí, você me perguntou hoje um negócio, uhum. que eu quero que você pergunte aqui agora. Liguei. Se chegar em Brasília, desse jeito como Não, se é. eu tô, eu vou, eu vou lá em Brasília, né? se eu chegar assim de ser, boa tarde, eu não. queria não. falar com Bolsonaro, eu sou atendido? É, professor? <risos> sou? Só se você não estiver na agenda você... oficial. Se tiver na agenda oficial, ele vai ser. Repita, obrigado. Repita, como é que você não, chega lá? Assim, lá aí, assim, no Palácio do Planalto. Tá na praça subir lá dele. Chef, na chefia da Casa Civil. É, aí eu chego. Que... Boa tarde. Eu queria falar com o Bolsonaro. Será que eu só atendi? tá então, se for pra agenda oficial, talvez... talvez uma camada de pau grande. Talvez. Se você, lá... a sua entrada fosse pelo armário, talvez você fosse atendido. Mas na agenda oficial, não. Não? não. E, se, principalmente se você... Agora, se você for acompanhado, por exemplo, um deputado como Marcos Feliciano, aí você tem mais chance, né? Pois Daqui a pouco tem a praga do dia, a praga né? a praga do dia. Adriana, cai <risos> ou não cai a mulher? Não, não, não tem porquê. Não tem porquê. Mas, porque, a, mas... porque eu acho que ela nem, nem está nem está no pilotão de frente das barbaridades que sabe dos arautos de barbaridades mas do governo. Mas o problema é que é, Damares, ela ela pouco ela já assumiu e só criou só, só criou talvez é porque ela seja chamar a atenção mais do que só só foi isso. Sim, mas aí o problema é que um governo que tem que ficar se explicando com, com, permanentemente sobre as declarações mal, é, infelizes de uma ministra. Não, né? mas olha só. Teve o um caso que ela que ela, que ela aconteceu agora no, no, no ela estava num shopping com a, com a equipe dela, duas ou três assessoras, e um vendedor no shopping... Sim, lógico. Ela estava de azul, aí o vendedor perguntou sobre por que é que ela... Não, estava, Damari se sabota o tempo a todo, né? Porque... Aí ela fotografou, pediu para filmar, o, aí o rapaz se identificou, disse o nome completo. Obviamente que um governo, uma ministra, que tem uma atitude dessa, ao ser questionada por uma declaração que, ela, que foi pública na sua posse, claro que foi em torno de gozação e tudo mais, mas os assessores começa a filmar com a intenção, obviamente, de, de constranger, de... constranger de... e insinuar uma perseguição futura, Não, isso, isso por si só já expressa estadinha essa... Ela se sabota agora, demais, porque agora... no dia seguinte ela ter defendido que meninas deviam usar rosa e meninos agora, azul, me ela vai fazer compras de azul. Me permitam gente? aqui fazer um elogio ao professor Flávio Lúcio do leiaflaviolúcio.com.br Eu li em mais de cinco portais da Paraíba que o Lindinho ele é chamado de Lindinho você sabe sim, né? Sim. o ex-senador ele ele é o, o ex-senador é, Lindenberg, Farias. Lindenberg Farias a quem eu tenho um carinho muito grande pelos irmãos Carlos Frederico e Rodrigo uhum. é, todo mundo deu a notícia fake de que ele teria transferido o título eleitoral para João Pessoa. Todos os portais dela. Com exceção do Fundo 83, que checou, graças a Deus, mas o único que graças foi lá... Graças a Deus não, graças a Erika, né? Checou. Que é dessas que checam. Que checou. Não, era que não chegou a checar. Era que ele chegou a não dar com medo já, né? Não conseguiu checar. Só quem conseguiu checar no leiaflavielucio.com.br e trazer a fake news do dia foi o professor Lúcio Flávio. Então, você que leu essa notícia de que o senador Lindenberg Farias transferiu o título eleitoral para João Pessoa é fake news. É será a que fake ele gostou da ideia? News do dia. Não gostou porque se ele quiser disputar um cargo de prefeito, ele vai olhar para a cidade que ele foi prefeito oito anos que ele é muito bem muito bem quixo lá é, é como é o nome da cidade é, é... é... inclusive foi um portal é, lá que a deu a... metropolitana do inclusive período. foi o um portal que, de lá que deu a primeira notícia o primeiro fake e aí escapuliu para a Paraíba inteira então portanto é... e, e tem um inconveniente principal que é o problema da aliança que Lindenberg tem aqui na sim, Paraíba, lógico, com um grupo rico, de, de, de Ricardo Coutinho, Ricardo Coutinho, Coutinho o esposo de Cida Ramos, Zmenes, que é professor lá do Departamento de História, foi chefe de gabinete de, de, de, de, de, de Lindenberg. É, não no sei Senado, se ainda é é no, no Senado. Então, é, foi. Sim, estava à disposição do, do tudo. Então, é, e aqui na Paraíba, a relação, o PT, nessa aliança uhum. que tem com Ricardo, que já se, já já se prenuncia um acordo para 2000 e não sei se Sim, o PT eu, vai eu, eu, eu realmente vai... eu pensei nisso quando eu vi essa essa informação essa o Lindenberg não ia eleitoralmente invadir a praia de Ricardo e eleitoralmente Lindenberg, Lindenberg não, devia, não, não tem uma vida política não, não. na Paraíba né não, jamais está desde que, depois, de ser, depois de ser o presidente da União desde, desde que desde que ele mil... foi o, o comandante Aí, 92, do, do cara né? pintado né ele ele só tem projeção nacional teria sido fácil Eleito deputado federal no Rio de Janeiro, facilmente. Mas... Não, ele se elegeu deputado federal em 94. Isso, agora, agora se ele era Sim, senador, se, se ele agora, não tivesse né? disputado a senatória se e fosse federal. Aí, até as vésperas da eleição, Lindenberg nas pesquisas, estavam, estava disputando uhum. palma a palma. O problema é que houve aquela reversão completa do quadro eleitoral em quase todo o Brasil. Né? Pra... Praga, vamos lá? Não, não é lá, Então chega pra cá, vamos, é, vamos, vamos. Aqui vamos. Logo. Vamos. Eu tô aqui, liga que o quer. qual é, qual é a, a, a risada política do dia? Aí ia falar, mostra o a bichinha da Damares, depois da blusa azul, da blusa rosa, é só pra dizer ela, que a carteira de trabalho é azul ainda. Ela a pode pegar tra... a dela, a de trabalho, pegar é. o beco, procurar o cine mais próximo, a agência de emprego, porque ela tá na corda bamba, querido. Tu acha que tá mesmo? Eu tenho certeza. Dizem que as palavras dela são ortodoxa. Mas Bolsonaro é o que, homem? Não, eu acho não. que só tem uma, uma explicação para Bolsonaro pensar em tirar a Damares do governo dele. Sim. Ela está chamando mais atenção que do que é. ele. Porque ela não é, não é dela seja, a prerrogativa de dizer as maiores bobagens. Nas 49 Leis do Poder, que eu acho que o professor já leu, já, professor? O livro, As 49 Leis do Poder, a lei número um é não ofuscar o, o chefe. É a lei número um do Poder. Se não, pega o bego. Ei. A praga do dia vai pra quem? A praga do dia vai para a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Por quê? Porque é que essa Acauã só vive quebrado. O que é Acauã? Tá, né, não tem dois Já agora, tem dois. Não. É, não ah, os dois, dois estão quebrados. Quebrado. Eu não entendo. Que Urucubaca, meu Deus? Não entendo não, peraí. Isso aí. Deve ser Toda vez que tem moído, que porra salta banco, o Bacau não chega, tem que pedir pra chá a Pernambuco. Oh, meu Deus. Mas rapaz, é assim, é? Maria! Mastrado o do telefone toca. Deixa <risos> eu só agradecer aqui alguns números. Nós tivemos só, nesses nessa, quase 40 minutos, 113 compartilhamentos no, no, no Face, ou seja, pessoas que estavam assistindo e compartilharam para o seu Facebook. Nós fomos assistidos por 3 mil... 284 pessoas pelo Facebook e ninguém me seguiu arroba Adriana, Jornalista pelo Cadê? fonte 83 eu não tenho como mensurar mas no Instagram, graças a Deus nós não caímos de 489 pessoas online muito bom vamos, vamos ajustando, vamos trabalhar o horário acho que a gente pode encontrar um horário aí né professor, mais seja mais, mais atraente para o ouvinte mas eu acho que hoje nós fizemos nossa parte. E tudo isso aqui vai ficar nas plataformas, assim como ficava o, o, o, o programa de toda forma. Está lá na plataforma para você acompanhar. Adriana, até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Só, todo mundo me pergunta aqui, é, hum. ai, tá, em que rádio? Gente, rádio é outra, cor, é outra época, entendeu? Não é rádio. Vocês, assim, vocês podem acompanhar pelo Fonto 83, no Facebook de Fabiano. Daqui a pouco vai lá no meu Instagram também. A gente tá no século 21, a gente tá na internet. Tá. Já, graças a Deus, já estamos com os 100 megas de, dedicados, viu? Segundo a gerente da tele aqui, graças a Deus nós já estamos com, com as 100, as, as, os 100 megas dedicados. Me dá um seguidorzinho, pelo amor de Deus, tu que tem tanto, para o meu Instagram? Eu vou indicar. Indica aí. Vou indicar. Adriana, arroba Adriana Não, arroba Adriana Jornalista. Ah, é arroba Adriana Jornalista. Por favor. Você escolheu o Instagram fácil, né? Não, não é não. É fácil, né? Pois. O meu é Fabiano Gomes PB. É, como Adriana é mais fácil? É jornalista. Não, Adriana é Jornalista também é, ué. Ei, até amanhã. Até amanhã. Professor, estamos lhe acompanhando, assim como no adrianavezerra.com.br. Nós estamos acompanhando também o leiaflaviolúcio.com.br. Inclusive, uma das opiniões hoje do professor, nós, nós é, reproduzimos no... Fonto 83. Por que, que vocês font... não me reproduzem? Eu tô com ciúme. Aí ah, tem que falar com a Erika, né? Não é possível um negócio desse. Fale com a Erika, que aquela... Ela... Pátria amada Brasil, e aí? Eu também falei sobre o Pátria Amada Brasil, que eu vejo uma força. Foi isso, não foi? Naquele, naquele... Eu vejo. Se você botar um cabozinho, você rever que tem um facão não, imenso de cortando a bandeira. É porque ali é o, raio, é o, é o, o sol. Assim, Aliás, se tivéssemos. Como, na, como aerosol, em 2015, procurando motivo para cair um que é presidente, para tirar um presidente enxotado do Palácio, do Planalto, a gente já teria um bom motivo de improbidade administrativa contra o Bolsonaro. Se você entrar no site oficial do governo, serve o pano de fundo. Com do, o endereço do, do, do com site? Endereço, com endereço, com do, endereço. do governo federal. O site do governo federal. O pano de fundo são militantes com as camisetas de Bolsonaro. Mito, Bolsonaro presidente. E ontem, na transmissão da RBN, que é a emissora né, oficial ligada à Secretaria de Comunicação Federal. Porque ele já disse que é fechado, né? Pois é. Aí ontem. Ah, rapaz, tá dando o que falar. Sabe o que é? Hum. Essa junção de Tabajara com União tá um cacete. Por quê, hein? Meu amigo, amanhã eu conto. Por conta, tá e bom? E não juntar aí. Mas olha, é na onde? transmissão da RBN ontem, na posse dos presidentes dos bancos, a RBN, ao invés de colocar governo federal, era governo Bolsonaro. Ou seja, Bolsonaro mudou até o nome do governo brasileiro, né? Agora é governo Bolsonaro, tem a cara dele, tem militantes dele no site, tá uma coisa bem personificada que é. Bom, nesse, nesse primeiro momento, nesses próximos meses, por, por, por enquanto, até que o governo é, mostre algum resultado, se é que vai mostrar. Um né? de vocês receberam. Vai, ele vai ter essa condescendência do eleitorado. mas... Onde vocês receberam a. A, a teoria da conspiração da facada de Bolsonaro, um vídeo vi. de quase uma hora. Vi, sim, vi. Eu publiquei, vídeo no, no, no, lei, no lei Flávio Lúcio. Você viu? Eu vi. Rapaz, eu... Não, eu... não tem rapaz. Você acha... Mano, só, tô, aquela... Que parece-me que ele não agiu sozinho. Agora, se você... Não tem uma, uma mentira, não é sustentada por tanta gente. Você tem duas, dois hospitais, inclusive uma equipe médica com a reputação extraordinária. Não, mas, mas no... o, o vídeo questiona, não é, não é a existência ou não da facada. O vídeo questiona uma orquestração que levou o, o, o agressor a Bolsonaro a duas investidas, inclusive na primeira delas. O vídeo identifica a primeira tentativa que dá errado. E na segunda aproximação, o próprio policial federal com o rapaz que estava filmando, um dos que estava filmando a, toda a cena, é a Polícia Federal, um dos policiais federais afasta o... o afastam o repórter, né, hum. para que ele não tenha, um, não tenha um melhor ângulo mas ameaçando ele, ele inclusive. Ele questiona né? também a facada é? e sugere que Bolsonaro. Já é, tem ele uma questiona condição porque é o seguinte, ele mostra, ele mostra o seguinte, que que a, a faca que é mostrada no vídeo não Seria é. Um que é, Não é do tamanho que foi da, é da é faca aquela, que é foi. Que você, você mas aí há é panos para para as outras agora. Mortas. No mínimo a polícia federal deveria dar respostas técnicas ao vídeo, né? porque o vídeo é realmente impressionante. Eu recomendo que todo mundo lê, veja, está lá no site do Leia Flávio Lúcio PB, é, Flávio Lúcio, Leia Flávio Lúcio, está no YouTube, aí quem quiser ver também, é só procurar. É, eu vi aquelas... é, impressionante, é impressionante porque... Não, eu vi a movimentação é, das pessoas, é, é, tem uma... uma não, lógica, mas longe. quando você não. chega na coisa se, do hospital e entender se fosse, que toda uma equipe médica fosse, é embarcar se, nessa viagem... Se fosse aí... nos Estados Unidos... Aquilo ali é dar pano para as mangas. Um abraço, até amanhã. Até, até amanhã. amanhã. Um abraço, meu nome é Tchau.